Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Gessimari E para quem não conhece, eu sou o João Francisco Galera, vejo que eu estou aqui na minha cozinha novamente, né? Ó, meu fogão copo top ali lindo Vou mostrar para vocês, ó E, galera, esse vídeo vai merecer muita, muito compartilhamento Muitos comentários, compartilhe, compartilhe demais Porque eu acredito que você tenha uma bicha dessa em casa Isso aqui é uma misteira é de fogão que a gente chama, né? Não é elétrica é de fogão, você tem que esquentar para poder fazer o misto E hoje, galera, eu vou fazer e vou mostrar para vocês Que eu vou fazer um lanche de diferenciado com ela, tá? Acompanhe o vídeo, deixa muitos comentários, compartilhe Para o máximo de gente possível Para todo mundo aprender e retirar essa bichinha da sua gaveta Eu sei que a galera tem em casa e não usa Veja que a nossa é antigona, já está toda bem usada aqui só que a gente usava a tradicional, só colocava o pão, o queijo e o presunto aqui e fechava. E hoje eu vou mostrar para vocês uma forma diferente de se fazer um lanche gostoso com ela. Eu aprendi, eu enfoquei de fazer isso aqui ontem, gostei. Fiz só uma sujeirinha aqui no fogão, na cozinha, né? Mas deu certo o resultado e hoje eu resolvi é, fazer o lanche de novo e mostrar para vocês. Então galera, já vai deixando aquele like. Já vai se inscrevendo no canal se não for inscrito Já deixe seus comentários que eu vou mostrar para vocês Eu vou fazer um monte diferente Essa misteira de fogão Que eu acredito que você tenha uma E tem muito tempo que não usou Beleza? Bora, bora comigo Aí galera, vou começar né Ligando o fogão E agora vou deixar esquentar As duas partes dela aqui, aqui Rapidinho, tá? Já esquentou uma parte Agora virar para esquentar a outra parte. Aí, galera, depois que esquentou as duas partes, você baixa um pouquinho o fogo. que ela Já está quente. Abre a sua esteira. E põe só um pouquinho aqui de queijo. Ou, oh, desculpa, um pouquinho só de manteiga. Já estou pensando no queijo ali, galera. Um pouquinho de manteiga aqui, ó. Para derreter e para não grudar. E agora para o meu miss ficar gostoso, o meu não ficar gostoso, eu vou colocar um bife de hambúrguer aqui, ó, e fechar. Agora só isso para ele assar, galera. Deixar fritar aí, fechadinho. Aí, galera, depois de alguns minutos, abre. Olha que legal, galera. Já assadinho. Ó. Ele não vai grudar. Vira. Vira E fecha de novo Agora é só esperar alguns minutos Aí galera, agora abre de novo Pronto, o, seu, o meu bife de hambúrguer, ó Como ficou assadinho dos dois lados Vou pegar agora um prato Vou deixar meu bife de hambúrguer aqui no prato Que ainda vou usar, vou usar a misteira aqui para outra coisa e o meu misto vai ovo. Então, ó. Que legal, galera? Vou colocar aqui dois ovos. Ó, dois ovos. Fecha. e deixa fritar. Aí, galera, depois de alguns minutinhos que ele tá aqui, abre, né, devagar. Olha como que fica. Dá uma uma descolada, que o ovo sempre gosta de agarrar, mas ó, não agarrou, ó, tá descolando. E agora é que vai começar o nosso lanche, ó. O fogo sempre baixo. E agora, galera, do jeito que tá aqui, ó. Vocês pegam o pão, ó, passa a manteiguinha na parte de cima, ó. Põe dentro da misteira e fecha, ó. Sem dó e sem piedade. Pronto. Agora é só esperar um pouquinho. Aí, galera, depois de alguns minutos, vira, ó. E devagar Olha como que ficou, galera. Ó, abriu, ó. Pronto, ó. Vamos montar nosso lanche. Agora, eu vou pegar, colocar uma fatia de queijo. Olha aqui. Olha que legal, galera. Vamos montar o lanche. O nosso bife de hambúrguer ó, já fritadinho. Veja como ficou, galera. Ó, fritado desorlado, ó. E para arrematar, vou jogar um pouquinho de cheddar aqui, ó. <risos> Ai, que maravilha. Um pouquinho de cheddar aqui, ó. Um pouquinho só, galera. Um pouquinho, ó. Um pouquinhozinho de cheddar. E agora vem com a outra parte do pão aqui, ó. E tampo. Ó. Tampo. E fecha, ó. Olha que legalzinho aqui, ó. Vai colocando pra ele não sair pra fora, que tá alto, ó. E pode fechar, cadê minha pá? Aqui minha pá. Ó, encosta aqui, ó. E vai fechando. Com cuidado pra ele não esburrar. E pronto. Agora é só esperar assar, ó. Olha que maravilha, galera. Sempre fogo embaixo, tá? Já que você pré-aqueceu a forminha aqui. Desce sempre no fogo baixo, não aumenta não, senão não queima Aí agora, ó Virou, ó Abri pra ver como que tá a situação aqui, ó Ó a crocância, galera, ó Nossa E fecha de novo E espera o outro lado ficar também aqui, ó Douradinho, pão douradinho, igual tá aqui, ó Sempre com fogo baixo E vamos ver nosso lanche Muito like, galera espera esse like demais Você pode usar sua misteira fogão do um jeito diferente, tá vendo? Dica top, top, top, merece muito like. Já tá um cheiro aqui muito top, muito gostoso, hein? Não levei o que? 2, 3 minutos, vou fazer um lanchão aqui. Vamos aguardar. Aí, galera, agora ó, abriu. Tá bom esse lado? Viro. Tá bom esse lado? Apago o fogo. Vou usar aqui um papel guardanapo, né? Vou usar um papel guardanapo. Vou retirar aqui, ó. Com cuidado porque tá muito quente. Olha que lanche, cara. Olha que lanche. Abri, só abrir um pouquinho para vocês verem. Agora aqui você. Ó, olha que lanche top, ó. E agora aqui vocês completam com alface, milho verde é, batata palha eu não tenho aqui, não vou colocar mas agora vocês completam seus gostos pode preencher aqui, ó. pode estar tá comprando aquela sacolinha de hambúrguer e coloquei dentro da sacolinha agora aqui é só completar ao seu gosto mas veja que diferente ó. aquele só pão com queijo e presunto no misto que, é, que a galera sempre faz aqui tradicional, para esse lanchão top, top, top agora vou complementar vou colocar um tomate aqui dentro e saborear o meu lanche né aí galera tá aqui o meu lanche ó, viu que eu fiz na minha misterinha? agora eu vou abrir ele aqui um pouquinho ó, vou mostrar para vocês aqui a textura ó. Nossa olha o queijo galera olha o queijo e vou colocar um tomatinho aqui vocês podem colocar o que vocês quiserem tá tomate alface batata palha é milho verde ervilha e agora, galera, ó, meu cheddarzinho meu aqui, ó, vou dar aquela caprichadinha, ó, eu não gosto de cheddar eu não gosto, eu, eu odeio cheddar ó, eu odeio cheddar não gosto não, galera, olha pra vocês verem. E agora, ó, hum, dá aquela apertadinha aqui, ó, Hum. Hum. topzão, deixe seu like, deixe seus comentários se você tem, deixa eu mostrar aqui né, desta misteira aqui ó, quanto tempo que vocês não usam ela, ou quem tem vontade de comprar agora pode comprar que dá para fazer o um lanche legal, ó. só tem criatividade galera, só tem cri criatividade, Vou fazer aquela, aquela, aquela foto, né? Para a capa. Beleza. Isso aí. O vídeo rápido mostrando eu fazendo meu lanche aqui da manhã. Com aquela mistura de, de fogo. Que eu acredito que você tenha. E sempre usava do, da maneira é, diferente. Não vou falar errada, né? Mas do, da maneira tradicional. E eu vou ficando por aqui nesse vídeo. E vou saborear meu lanche. E eu espero você no próximo vídeo. Fui! Não esqueça o like, tá, galera? Tchau!